A Gesplan quer antecipar o futuro da sua empresa. Veja só, o passado já passou, o presente é agora e o futuro, ah, o futuro promete. Mas para alcançá-lo com sucesso é necessário analisar o passado, administrar o presente e preparar-se para o que irá acontecer. A GESPLAN é uma empresa à frente de seu tempo e trabalha para auxiliar sua empresa a superar os desafios da gestão, trazendo uma visão mais clara da eficácia das decisões ao longo do tempo. A GESPLAN antecipa o futuro da sua empresa, com informações no formato e no tempo adequado, por meio das mais modernas tecnologias. É uma empresa focada no desenvolvimento de soluções complementares aos sistemas de gestão empresarial, Baseadas em conhecimento e tecnologia, essas soluções são aplicadas à inteligência da gestão, em processos como planejamento, orçamento, gestão do caixa e do desempenho econômico-financeiro da sua empresa. Com presença nacional e um produto global, atende mais de 500 empresas, de grande e médio porte, em todos os segmentos de negócios, transformando seus objetivos em resultados, para que você saia à frente de seus concorrentes. Essa é a GESPLAN, ajudando sua empresa a construir o futuro todos os dias.